Bem-vindos a Duns Guide, da Seal Dun Bradstreet, o mais completo e avançado guia online e de livre acesso para negócios da América Latina. Acesse www.dunsguide.com, selecione seu idioma favorito e escolha o país onde você gostaria de encontrar uma oportunidade business to business. No buscador, você pode digitar a área de negócios, que pode ser a indústria, giro ou especialidade que te interessa, ou o nome de uma empresa, ou só parte do nome. Você pode procurar também uma cidade, estado ou província específico desse país. Criar uma conta é muito fácil. Clique em fazer login e depois em registrar e cadastre os seus dados. Se você criar uma conta no DansGuide, você pode administrar suas próprias empresas, criar uma lista com as empresas que te interessaram e ainda guardar pontos oferecidos por outras organizações. E se você quiser ainda mais vantagens no Dance guide contrate um plano de publicidade. Sua empresa pode aparecer em Dance guide com um perfil sofisticado, com fotos, textos e e vários detalhes que vão diferenciá-la da concorrência. Conheça os detalhes dos planos de publicidade Dance Guide clicando no menu principal, à direita. Nesse mesmo menu, você pode conhecer mais sobre a SEL Dun Bradstreet, sobre os produtos de inteligência comercial que temos a oferecer à sua empresa e outras informações importantes. Participe de Dance Guide, mais de 3 milhões de oportunidades para encontrar o relacionamento business to business que você precisa para dominar seu mercado.